Hoje é um dia muito triste, a morte do Romildo, né? Verdade. Você conheceu muito, né? Rapaz, eu conheci muito tempo. Eu tinha o quê? Uns. Ah, eu creio que uns oito anos de idade. Hoje eu tô com 44, né? Eu lembro que esses oito anos de idade ele construiu, como foi na, se não me engano, chamava Rua 6, no Aeroporto 3. É. bem no finalzinho da ali, ele fez o primeiro que eu me lembro, o primeiro ferro velho, até menino eu levava lá para vender e tal, e como se diz, é um patrimônio né, de franco que a gente está deixando aí para trás. O ferro passa... velho é romildo, romildo e é. comerciante <risos> é patri... aparecido é, com né? É, verdade, são Itália. dois patrimônios de Franca. Né? Né? mas são patrimônios. Mas Deus, a pessoa que ele é, a família né, o que ele construiu, eu tenho certeza, tenho certeza que não morreu, ele está aqui ainda. Ele está aqui ainda, deixando história para nós. Assim. É. E é, daqui a pouco vai passar aqui, nós vamos Isso. filmar o... Eu estou conversando com o Olívio Alves, lá do aeroporto, né? Do aeroporto. Isso, eu morri muito tempo no aeroporto, hoje é. eu resido em outro bairro, né? E você é, trabalha hoje como? Hoje sou representante de venda, sou vendedor. Mas né? você já cantou muito? Já, sabe? já cantei, já fiz história, participei do Faustão, e aí vai, né? A vida. É, a vida hum. traz as coisas, a gente vai aceitando a tal forma, mas vivendo feliz, que é o mais importante, né? Isso é importante. Isso é importante. Mas a gente tem história também, é, meus pais cantou muito tempo no... no, no Teve uma dupla, que chamava Palmeira e Palmeirinha. É, há muitos anos atrás, e onde o finado Jerome Rosa foi o, o empresário deles, né? Eu conheci, ele foi sim. vereador. É, meu pai participou muito também da, da, de um programa que me lembro na Rede Record, é, programa do Apolinário, se não me engano. Apolinário. Apolinário, então. E esse, esse programa na época, eu lembro que o Jerome Rosa, voltando ao assunto do Jerome Rosa, ele fazia um programa que se Programa Alegria dos Bairros que é onde ele deixava o caminhão em frente ao supermercado, soltava balas, brinquedos, as molecadas ali, aquele show. Só que as coisas modernizou demais, mudou, né? E nessa época era pequeno, tava olhando e tal, por fim vim cantar com meu irmão depois. Mas o tempo veio ao longo de a gente foi aceitando a tal forma e resolvendo parar, né? Mas cantamos muito, casamos, muita gente no casamento. Coisa boa. Falando aí, voltando ao assunto do Romildão, a gente vai sentir muito, viu? Vai sentido de uma tal forma que, na hora que você bate o pé no aeroporto, você lembra dele, né? Porque... O Romildão o, o, o tinha o, o Fabrício, o Fábio e o, o Fabiano. Né? É. Isso é. aí deixou história e eles vão continuar esse é, se verdade, é triste. Fala é. é. a verdade, nós somos o Romildo é os meninos é fera, eles é fera. Eles são fera. Ah, são. Continua o que o pai tá fazendo, eles são fera. Aquele ali não tem tempo ruim, não. Ah, olha vou... ah, vou... ah, lá. A gente conhece a galera. Aí, ó, que coisa Eita. boa. Ô, ô, Olívio, foi um prazer muito isso, grande te agradeço. poder registrar. E eu vou colocar lá no canal Memórias oh, e Vidas. Beleza. Você fazendo uma homenagem ao Romildo. Rapaz, estamos aí, aí para somar, viu? É. Somos pessoas simples, humildes, mas estamos aí levando a vida da forma que Deus quer. E a riqueza está aqui, ó. A riqueza. O Romildo tinha que ser homenageado... Em vida por essa cidade, pelo tanto eu de trabalho vou falar um que deu. Eu pra você, na verdade, pra, pra ser sincero, cara, eu não sei, mas eu acho que do interior dele até o cemitério, eu acho que teria soltar rojão até ele chegar lá. Tanto que o cara foi, sabe, diferenciado. Foi diferenciado. Foi, foi. Ele merece, ele merece. Merece porque. Isso. Ele ajudou a cidade, além de limpar, ele comprou é. a sucata e vendeu e ajudou muito. Construiu história, né? Construiu então, história. É, Ele fez muita coisa que serviu pro nosso dia a dia, crescimento do nosso país, Brasil, né? É. Tá é certo? E eu vou falar uma outra coisa, aqui em Franco, quase todos os ferros velhos tem a experiência do Romildo, passaram você, por lá, é, não, começou foram ali, ali, né? discípulos, é, né? que hoje, na verdade, não, não, não se faz, se copia, né? É. Se, se o cara, o cidadão, tem um negócio que tá dando dinheiro ali, ele não vai pensar, ele vai focar no é. então, hoje, tá dessa forma, o cara que, que ganha um pouquinho ou outro, ele tá de olho no concorrente, né? Então, tá dessa forma, o cara ganha vendo onde está o lado certo, né? Ah, ali tá dando, então eu vou pular ali. Aí um é. se dá bem, mas depende da pessoa, né? É. E o Romildão não, cara. Ele começou aqui lá e foi, foi. E, e ele ali... não mudou com o tempo, não, né? cara. Só ele... que ele começou com a carriola, depois com a carroça, é. e com os carrinhos dele, Isso. as combis. É, você e... vê, como a gente tá aqui, né, participando é. da reunião do nosso trabalho, já paramos, já ia sair na rota aí trabalhando. Aí você parou, perguntou, você vê. Eu já conheço ele. É. Quer dizer, é uma coisa assim que a gente tem ele tem um legado bom né você tem já um levou legado. coisa lá para vender para ele né já é. quando é a menina rapaz céu ele ali é acreditado, é aquele ditado né cara e não só ele, ele, ele, ele usava aquilo ali não só é. como um, um, um ferro velho coisas que te ajudavam né? ajudava as pessoas ó oh, um abraço um te abraço agradeço. Ronaldo Sartre, aqui registrando Obrigado. o Olívio Olá, meu valeu meu irmão um abraço valeu